Olha, não se resolve o problema financeiro de uma empresa injetando mais dinheiro nela. Pois é, parece um contrassenso isso que eu estou te dizendo, mas não é. Pensa aqui comigo. Se você tiver que recorrer ao sistema financeiro de tempos em tempos para pagar contas do dia a dia, significa que sua operação não está rendendo o suficiente para se bancar. Beleza? O empréstimo que você pega hoje é muito provável que se repita no futuro sem que você tenha quitado o anterior. E isso vai se acumulando, repetindo um ciclo vicioso até que o seu negócio não aguente. Veja, é normal ter problemas durante sua jornada empreendedora. O que não dá é para ficar escravo de empréstimo para pagar as contas do dia a dia. Então, se você estiver vivendo numa situação como essa, você precisa parar e entender o que está acontecendo, fazer um diagnóstico financeiro na sua empresa para definir quais são os gargalos entender quais são os ladrões de lucro aí da sua empresa. Eu separei aqui alguns pontos extremamente importantes que você precisa ficar de olho e que eles impactam diretamente no lucro e no resultado da sua empresa, tá bom? Vamos lá comigo. Bom, então vamos lá. Eu separei aqui alguns pontos aqui que você claramente vai perceber que tem conexão aqui com fluxo de caixa, tá? Os problemas que você está encontrando e se tiver que recorrer ao sistema financeiro, é claramente ali problema aí no fluxo de caixa, tá? Então, está afetando aqui a sua saúde financeira, alguns pontos aqui que são importantes, né? Faturamento, né? a primeira linha aí é de é, grande importância para você. É, você precisa avaliar o seguinte, ele tem que ser adequado ao tamanho do seu negócio. né? Então, você tem que ter um nível de faturamento é, para sustentar toda a sua operação. Outro ponto importante sobre o faturamento é que você tem que entender qual é o ponto de equilíbrio, ou seja, quanto que você tem que faturar, o mínimo que você tem que faturar para não ter nem lucro nem prejuízo. Essa é informação extremamente importante. Relacionado aqui com o faturamento, você tem que estar de olho aqui também no nível de precificação, porque a precificação é extremamente importante vai afetar aqui diretamente a margem de contribuição, que é um ponto importante, e é, que você precisa estar de olho também. Bom, margem de contribuição, é, basicamente, é o seguinte, depois que você vende, você tira ali os, os custos, tudo que estiver envolvido diretamente na produção ou na venda, são os custos variáveis, o que sobra é para pagar ali os seus custos fixos. Tá? Então, esse o valor que sobra. É a margem de contribuição. Também depende é intimamente ligado aqui com a precificação. Então, se você não tiver uma boa precificação aqui, você pode comprometer toda a sua margem de contribuição e não conseguir ter a lucratividade necessária. Depende muito também aqui de negociação com o fornecedor. Né? Então, quando você consegue comprar mais barato, melhora automaticamente aqui a margem de contribuição. Outro ponto importante, você tem que estar de olho aí no enquadramento de impostos aí da sua empresa. Okay? Então, sim, dois pontos extremamente importantes. Depois, outro, você pode estar impar, sendo impactado aqui com nível de estoque elevado, né? estoque elevado e dinheiro parado. Então, você tem que ter aí algum tipo de ação para aumentar o giro. Você pode usar aqui uma ferramenta muito importante, que é a, a ferramenta curva ABC. Você identificar quais são os produtos, o que está parado, e você fomentar a venda em ações de aumento de giro. Outro ponto importante aqui são os prazos de pagamento. Tá? O prazo de pagamento é extremamente importante. Então, quanto mais alongado quanto... o prazo de pagamento é em relação ao que você deve para o seu fornecedor, por exemplo. Né? E quanto mais alongado você tiver ali para pagar, 30, 60, 90, ou parcelado, melhor para você. E, em contrapartida, você tem que buscar aqui um recebimento mais curto. Tá? Então, vender com menos parcelas, tentar forçar uma venda mais a vista isso tudo vai facilitar vai ter um balanço aqui no seu fluxo de caixa e vai evitar que você tenha ali problemas maiores ali na gestão do seu negócio pois é pessoal é isso Eu espero que você tenha gostado siga mais para seguir compartilhe para mais dicas um abraço e até a próxima